Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a esta edição do Jornal da Record. Hoje você vai ver que os correios decretaram greve em todo o país e por tempo indeterminado. Os funcionários são contra a privatização da empresa. Vai ver também que houve aumento da dengue no Brasil. Só este ano, mais de um milhão e meio de pessoas foram contaminadas. E o varejo comemora aumento nas vendas. É o terceiro mês seguido de crescimento, segundo o IBGE. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento, Bradesco. Abra sua conta MEI pelo app. E a gente começa hoje com um alerta para a sua saúde. Houve um aumento da dengue em todo o Brasil. E a gente vai a Brasília com o Yuri Ascar. Bom dia, Yuri. Quantos casos já foram registrados? Bom dia, Janine. De janeiro a agosto foram registrados quase um milhão e meio de casos da doença. Um aumento de 600% em relação ao mesmo período do ano passado. 591 pessoas que contraíram a dengue morreram. Os registros de febre chikungunya e de zika transmitidas pelo mesmo mosquito também dispararam no período. Os casos de chikungunya passaram de 76 mil para 110 mil, com 57 mortes. E zika, de 6.600 para 9.800, com duas mortes. E entre as explicações do Ministério da Saúde para esse aumento, está o maior volume de chuvas e temperaturas mais altas em 2019, na comparação com os anos anteriores. Janine. Obrigada, Yuri. Agora começa o calor, começa a aumentar a quantidade de mosquito, é bom ficar atento. As vendas no varejo cresceram 1% em julho em comparação com o mês anterior. Os números do setor foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. Tiago Américo, bom dia para você. Qual foi o motivo desse crescimento? Bom dia, Janine. Bom dia a todos. Uma boa notícia para o setor do varejo. Essa é a terceira alta média registrada pelo setor varejista, que aconteceu agora há pouco aqui no centro do Rio de Janeiro, na sede do IBGE. Das oito atividades analisadas, sete tiveram crescimento. Esses números, como já disse, foram divulgados agora há pouco. Por exemplo, o setor de hipermercados e Supermercados teve uma alta, um crescimento de 1,3%. A venda de produtos de uso domésticos, uso de utensílios pessoais, um crescimento de 2,2%, seguido de móveis. A venda de eletrodomésticos que também teve um crescimento de 1,6%. Com esses dados divulgados agora pelo IBGE em junho, ele chega ao mesmo patamar de junho de 2015. Janine, eu volto com você. Obrigada, Thiago Vou ficar aqui pertinho do telão porque eu quero saber como é que está o mercado financeiro. Vamos dar uma olhada. O índice da Bovespa... Opera com uma leve alta de 0,9%, com 103.955 pontos. O Dow Jones, que é a bolsa americana, tem também uma pequena alta de 0,1%. E o dólar, neste momento, opera em queda de 0,6%, valendo R$ 4,06. Os funcionários dos Correios entraram em greve por tempo indeterminado. Adriana Oliveira, qual é o motivo dessa paralisação? Bom dia, Janine. Os funcionários são contra a redução de salários e benefícios e a privatização dos Correios. Essa decisão foi tomada no fim da noite de ontem. Aqui no Rio de Janeiro, uma fila de caminhões se formou na porta do centro de distribuição. Alguns desses veículos estão atravessados na rua para impedir a saída de encomendas do local. De acordo com o Sindicato dos Correios, todos os estados aderiram à greve. Cerca de 60% dos funcionários estão parados. Apenas serviços prioritários como SEDEX, PAC e carta registrada, estão sendo mantidos, mas com apenas 30% dos funcionários atendendo. Janine. Obrigada, Adriana. Bom, antes, pouco do que nada, né? Boa tarde para você. O presidente Jair Bolsonaro teve que colocar uma sonda e agora recebe alimentação intravenosa. Giovana Rizardo, bom dia para você. Como é que está a saúde do presidente? Bom dia, Janine. Bom dia a todos. Isso mesmo, o médico o cirurgião Luiz Macedo disse isso, que colocou ontem uma, uma sonda no presidente e também colocou a alimentação, agora passou de líquida para venosa. Esse é um procedimento normal, segundo o médico. Inclusive, a saúde do presidente Bolsonaro está sim, vai muito bem. É, alguns exames foram feitos né? e ele está com a saúde em ordem. Outra informação que a gente tem é que ele deve continuar ca, é, caminhando para que o intestino funcione bem bem, que é o que estava acontecendo, estava um pouco paralisado, com uma certa distensão abdominal. O presidente interino, Hamilton Mourão, continua assim no cargo até amanhã e as visitas do presidente Bolsonaro também continuam restritas, justamente para ele se recuperar bem. Janine. Obrigada, Giovana Vamos ver se ele vai ter alta mesmo no domingo. Olha só essa notícia. Essa cirurgia no presidente foi para corrigir um problema ainda relacionado ao atentado à faca em Juiz de Fora, em Minas Gerais, no ano passado, você se lembra. Essa faca usada nesse ataque vai virar peça de museu por determinação da justiça. A faca vai ficar no Museu da Academia Nacional de Polícia, em Brasília. Além da faca, outros itens usados na cirurgia, na época, também serão guardados no museu. Segundo a justiça, esses itens têm valor histórico para o Brasil. Bolsonaro levou a facada há um ano quando estava em campanha para presidente da República. Hoje, 11 de setembro, faz 18 anos do atentado às Torres Gêmeas em Nova York. Vamos a Portugal com Ana Paula Gomes? Boa tarde para você aí, Ana Paula. Que coisa, né? Para mim parece tão recente isso. Essa é a sensação. Boa tarde, Janine. Acho que a maioria tenta lembrar onde estava nesse dia. O ataque às Torres Gêmeas em Nova York deixou 3 mil mortos, mais de 6 mil feridos e as consequências são sentidas até hoje. Mais de 90 países perderam cidadãos. Portugal, por exemplo, teve cinco vítimas e desde então a Europa também reforçou a segurança nos lugares públicos. E os especialistas explicam que a maior ameaça hoje não vem dos radicais do Oriente Médio, mas sim de ações de extremistas, nacionalistas radicais, um terrorismo doméstico. Aqui em Portugal, hoje pela manhã, um país que não tem histórico de terrorismo, Três andares de um hotel foram esvaziados por causa de uma mala suspeita. A Polícia de Segurança Pública foi chamada, mas ainda bem, Janine, que foi um alarme falso. Obrigada, Ana Paula. Terrorismo doméstico. Olha só, o R7 traz hoje um material especial sobre os atentados às Torres Gêmeas e mostra que o terrorismo doméstico foi uma das grandes consequências desse 11 de setembro. Vale a pena conferir, vai lá no r7.com. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse que o governo vai liberar cerca de 20 bilhões de reais que estão contingenciados, ou seja, bloqueados. Renata Varandas, boa... bom dia para você ainda, quase meio dia, mas ainda bom dia. Esse dinheiro vai ser usado de que forma? Oi, Janine, bom dia. Olha, esse dinheiro vai para os ministérios, que desde o início do ano, a gente lembra bem, vem sofrido aí com um corte de despesas. Segundo o general Mourão, esse dinheiro deve ser liberado a partir do dia 15, ou seja, a partir da semana que vem. O vice-presidente disse ainda que foi o presidente Jair Bolsonaro quem conversou pessoalmente com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E Paulo Guedes falou para ele na semana passada que vai sim abrir um pouquinho dessa torneira. Janine, só lembrando que tem outros 15 bilhões de reais contingenciados e ainda sem previsão de liberação, Janine. Obrigada, Renata. Começou hoje em São Paulo uma feira do setor de aviação, uma feira de negócios e também de tecnologia que deve inovar o serviço aéreo no Brasil. Bom dia, Emerson Ramos, um setor que tem passado por muitas mudanças ultimamente. né? Bom dia, Janine. Isso mesmo. Houve a aprovação neste ano da medida que autoriza a participação de empresas 100% estrangeiras no mercado interno brasileiro. E com isso, segundo o secretário nacional de aviação civil, nos próximos anos pode dobrar o número de companhias operando voos domésticos aqui no país e assim pode haver redução nos preços das passagens aéreas. Lembrando que recentemente a Avianca, com problemas financeiros, teve as atividades suspensas. Ontem a justiça analisou um pedido de falência da companhia, mas manteve o processo de recuperação judicial. O secretário de aviação civil disse que as outras empresas têm ampliado a oferta e assim substituído parte dos serviços que a Avianca oferecia. Janine. Obrigada, Emerson. Que bom, né? Mais concorrência, menor o preço. As forças israelenses bombardearam posições do grupo extremista Hamas na faixa de Gaza. O ataque aconteceu em resposta ao lançamento de foguetes contra o território de Israel na noite de ontem. Segundo o exército israelense, aviões de combate atingiram 15 alvos, incluindo uma fábrica de armas e um túnel do grupo palestino. A China anunciou que vai isentar 16 tipos de produtos americanos nessa nova rodada de tarifas à importação dos Estados Unidos. A medida vai entrar em vigor na próxima semana e vai valer por um ano. Entre os produtos americanos, que não serão mais taxados, estão alguns farmacêuticos e também pesticidas. O anúncio foi feito há poucas semanas de novas negociações entre Pequim e Washington. E essa edição do Jornal da Record está chegando ao fim. A gente volta a se encontrar logo mais às 15 para as 5 da tarde ou a qualquer momento com outras informações. Até lá.